Fala galera, tudo bem com vocês? Galera, vejo que eu comprei, galera. Uma coisa muito legal aqui que eu achei, viu? Eu já tem um título aí no vídeo, mas olha aí, ó. Tá aqui, tem que ficar no congelador, né? Porque senão estraga. Olha, vou pegar aqui, ó, o pão. O pão de padaria congelado. Ó. Eu achei ele na padaria, achei interessante. Comprei e mostrando aqui para vocês ó é aquele esse esse aqui é o de doce tá tem um de sal também ele é 5 horas de fermentação e vou fazer aqui para ver se vai dar certo tá é, se gostar aí já do vídeo deixa o like né já compartilha o vídeo é, deixa seus comentários aí e deixa eu mostrar para vocês aqui como que é aí galera ó ele vem assim enroladinho tá vendo e é congelado ó deu uma molecedinha porque o meu congelador aqui tá cheio, né? Mas não vai estragar não, só não pode encher ele fazer de geração E marca não tem porque ele é fábrica pobre, tá? Foi da padaria A padaria aqui na minha cidade, São Mateus Eles fazem, né? E eles mesmo assam lá para vender na padaria E quem quiser comprar também, ó Também tem para vender Esse aqui são 3kg, tá? Esse pacote tem 3 quilos eu paguei só 18 reais. E vem 50 unidades aqui, ó. É aquele pão de doce careca. Eu vou abrir aqui. E é super simples de fazer, ó. Aí, galera, ó. Aqui é é 50 gramas. Ó que legal. Tá duro. Esse aqui tá duro. Aqui de cima tá bem duro mesmo, ó. Aí você pega uma forma. Pega uma forma aqui, ó. Peguei essa de pizza aqui mesmo. para não grudar, galera, eu vou passar um pouquinho de manteiga, tá? Mas nem precisa. Só um pouquinho mesmo aqui, ó. Com a mão aqui rapidinho. E agora, ó. Você coloca o tanto que vocês querem, ó. Eu vou colocar cinco, né? Vou colocar cinco aqui. Seis. Aí. qualquer forminha tá ó deixa o espaço e aí depois você guarda o restante na geladeira né e pra ficar legal galera vou colocar isso aqui ó aqui em cima do fogão e tampa né pra não aposar a mosca e agora é só aguardar 5 minutos 5 horas galera 5 minutos não tá 5 horas e vamos esperar esse tempo aqui quando dá 5 horas eu volto aqui pra mostrar pra vocês Como ficou nosso pão E se vai dar certo ele assado aqui, tá? Aí, galera, ó Se passaram 5 horas Agora eu vou mostrar o pão Como ficou aqui, ó Ao o tanto que ele cresceu Bonito, ó Ao ó o tanto Ele dobrou Mais que dobrou o tamanho Tá lindo, tá? Lembrando que esse aqui é o de doce Mas também tem o de sal Aí... Já aproveitando aqui, eu já vou ligar o forno Deixa eu colocar aqui na tomada Pra vocês pão, galera Esse aqui é o meu forno elétrico, né? Todo mundo já conhece Tá aqui, galera Deixei aqui, ó 40 minutos Na temperatura de 180 graus E agora deixar pré-aquecer aqui por uns 2 minutinhos, 3 minutinhos pro o forno ficar quentinho, né? Que pão tem que se assar com forno quente, Tá? E olha que lindo, galera. Deixa like, tá? Muito like aí. Comenta, compartilha. Se não for inscrito no canal, se inscreva aí. Tá show de bola. Gostei demais dessa ideia aí, ó. Pão. Pão de padaria. E eu vou comer aqui em casa. Quentinho, assado na hora. Então, deixa eu dar o um tempinho aqui pra me colocar no forno. Aí, galera, meu forno já tá ali, a pé aquecido. Né, que eu deixei. Agora eu vou... Né, levar meu pãozinho, ó, muito lindo, cara. Tá muito bom, gostei. Compensa aí esse pãozinho pra você comer um pão fresco em casa, quentinho. E galera, deixa aí, ó, muito like. Vou deixar aqui uma meta de 500 likes. Que eu vou fazer o de sal, tá? Vou trazer o de sal pra vocês. Forno já pré-aquecido, hum, tá bem aquecido mesmo. Vou colocar, ó. Lá dentro E agora é só esperar o processo Tá lá, ó. Agora é só esperar, galera Uns 40 minutos aqui, ó Vou na 180 graus e vamos ver o resultado Um minutinho só e já Uma hora depois. Aí galera, ó Já deu aqui Foi até menos de 40 minutos, tá? Foi uns 25, 26, 28 minutos só já tá vermelhinho Olha galera Olha que beleza Super quente Cuidado pra não queimar Vocês não imaginam o cheiro que tá aqui ó Cheiro de padaria ó E né que ficou igual mesmo galera ó Olha pra você ver a cor O tamanho O cheiro fofinho ó, agora tem que esperar esfriar né não tem como comer quente não tá aprovado hein então galera tá aqui o pão ó, ele já deu a esfriada ó, já dá para experimentar já cortei um pedacinho aqui para ver a textura ó muito top ó fofinho branquinho ó. vermelhinho por fora então ele dá para saber quando tá assado tá muito fácil, prático, rápido. E agora eu vou experimentar aqui, né? Então, galera, ó. Hum! Hum! Muito bom. Só uma coisa. E tá com gostinho de pão de sal. Não tá totalmente doce, não. Mas eu gostei pela textura. 500 likes aqui no vídeo, galera. Eu vou trazer o de sal também pra vocês, tá? Já deixa o like. Comenta, compartilha, se inscreva no canal se não for inscrito. E eu vou ficando por aqui. Eu espero vocês até o próximo vídeo. Fui!